Muito bem, é... estou ao vivo aqui no Arte Fora do Museu, demorei um pouquinho, mas entrei, esperando hoje o nosso convidado Clévio, ele deve estar é... a postos aí, para a gente bater esse papo hoje sobre arte urbana, arquitetura, é... arquitetura arquitetura entrou, então sem mais delongas, Convidado de hoje da live do Arte Fora do Museu é Clévio Rabelo, do coletivo Arquitetura Bicha Clévio. Me ouve, me vê, tudo bem? Tudo bem, e tu? Tô bem também. É, desculpa a demora, eu tava, me enrolei um pouco no meu próprio Instagram, acontece. É, já era pra eu tá, é, estar, você, é. tá, você deve estar tá esperando fazer um pouquinho aí, mas me desculpa. Débora, obrigadão por ter aceito o convite aí de falar com a gente. É... Enfim, me apresentar. Eu sou o Felipe. A gente vai bater papo aí nessa próxima uma hora. É... Já vi também nas redes aqui que a gente tem amigos em comum. A Michelle estava postando no Instagram lá. Né? Achei bacana, assim, gente. Amigas queridas em comum é... Mas, cara, valeu mesmo por ter aceito aí o convite. A ideia é bater um, um papo durante uma hora, falar um pouco do projeto de vocês, é, tirar dúvida também de quem quiser ver aí. É, tipo, é um canal aberto aqui mesmo do Arte Fora do Museu. É, apresentar um pouco o Arte Fora do Museu para você também. Faz uns 10 anos já que a gente trabalha com esse mapeamento de arte urbana, né? E a gente, no nosso, na origem nossa, já, a gente resolveu inserir a arquitetura num dentro desse, desse levantamento, porque a gente achava que era relevante, apesar de muita gente achar, assim, é arte arquitetura, algumas pessoas perguntavam para a gente, mas a gente falou assim, é arte, sim. E, enfim... Eu, arte. É, não é? E a, gente, a gente falou assim, cara, super, super é arte, e a gente vai inserir isso. E acabou que a gente tem... É, é, tem algumas categorias né, que a gente acaba mapeando. A gente acaba mapeando o que seriam artes plásticas. né, O que, o que estaria dentro de um museu, a gente mapeia fora. Então, são de, pinturas, esculturas e arquitetura também. Então, é mais ou menos dentro dessa, desse cenário que a gente se insere. E bem-vindo ao nosso conversa. Deixa eu te apresentar aqui. Posso fazer um currículozinho seu rápido aqui? Se eu falar alguma besteira, você me corrige, por favor. Mas o Clévio é arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Federal do Ceará e doutor em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pela USP com a tese Arquitetos na Cidade Espaços Profissionais em Expansão. Trabalhou nas universidades Unip, Senac e Fianfahan de São Paulo como professor em disciplinas de projeto e história simultaneamente participou da Revista Eletrônica Veneza e atualmente é professor de projeto arquitetônico no da UD, da UFC, Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, e coordenador do grupo Arquitetura Bicha. Seja bem-vindo, Clébio. Super obrigado. Obrigado pelo convite. E acredito que é um, um espaço muito aberto, assim para pessoas que não têm, talvez, tanta proximidade com a arquitetura. né Acho que a gente... Ao longo desse um ano e meio de projeto, tem falado muito dentro de círculos mais fechados, né? Dentro de círculos acadêmicos e dentro de círculos de pessoas mais ligadas à arquitetura. Então acho que é uma super oportunidade também da gente falar um pouco do que a gente está fazendo para pessoas que não que não têm necessariamente talvez tanta proximidade com com o tema, né? Sim. É, eu, é, a gente tem procurado dar voz realmente a, a, aos artistas, e é isso, a gente fala às vezes a gente traz alguém aqui que tem 20 anos, 30 anos de carreira, e pessoas novas também que estão começando agora. É, acho legal trazer coletivos também. A gente já chamou outros. A, gente a 23 Sul participou, por exemplo, daqui, né? Do, do, de uma conversa com a gente. É, é, imaginei. E, então, eu acho que é um pouco dar voz também a, a, a, a pessoas já consagradas e também quem está começando, e iniciativas novas também, como a de vocês, né? Que é uma iniciativa super recente, né, não Você falou que tem um ano e meio, é isso? É, um ano e meio. O projeto começou em março de 2020. Então, é isso, né, mais ou menos. Um no, ano e meio. No, no meio do... do quando estava começando o fim do mundo... data <risos> isso é a primeira característica que a gente pode falar Foi um projeto pessoal meu de, de pandemia Que muita gente embarcou e, e muitas pessoas passaram Muitas pessoas colaboraram e... Mas começou exatamente em março, né? Eu lembro da gente na universidade Passar o trabalho online, sei lá, dia 17 de março Dia 27 a gente fez a primeira reunião Porque eu acho que a primeira coisa que é importante explicar É que é um nasceu de um grupo de estudos né? É, eu queria fazer um grupo de estudos Que pensasse as relações entre sexualidade e gênero na arquitetura Que é um tema que é, na América Latina ainda é bem inicial Mas que tem muito campo para crescer e resolvi, assim, fazer uma chamada de Facebook Eu ainda uso Facebook, então só para você ver a, a questão da idade Eu ainda uso Facebook, chamei, ó, gente Estou querendo fazer um grupo de estudos Não se trata exatamente de um, é, é, um curso, né? Na verdade, eu estou até querendo sair um pouco desse formato de curso Tenho gostado muito do ambiente de grupo de estudo E eu disse, olha, talvez eu saiba o mesmo tanto que vocês saibam Mas eu queria coordenar e... E aí apareceram 25 pessoas na primeira reunião, né? que foi nessa data que eu te falei, em março. E aí a gente também não tem um roteiro muito claro de como o grupo de estudos foi seguindo. né? A gente lê um texto e e aí no final, meu análise, assim, no final do texto, aí ah, qual é a pergunta que fica na leitura de hoje? E aí essa pergunta vai gerando o próximo texto que a gente vai ler e arredondando a gente já passou por mais ou menos 20, 55 autores até hoje né então para uma coisa que está começando acho que a gente já fez um percurso aí de leitura relativamente importante eu posso ir falando já assim do que é pode uma... fica, fica à vontade eu, é... aí quando eu engreno eu vou não foi melhor para mim então, é começou assim começou esse grupo de estudos veio essas 25 pessoas pandemia estava bem relativamente fácil, que era a gente chamar pessoas de outras áreas. Então, também sempre teve essa pegada mais é, interdisciplinar. Clávio, está me ouvindo? Alô, alô, acho que ele caiu. Clévio, você me ouve? Eu não estou te ouvindo. E aí, caiu. Né? Provavelmente alguém estava ligando para ele pela tremidinha do celular que eu senti ali. Esperar ele voltar aqui. Quem quiser já mandar pergunta, fique à vontade, adicione um comentário ali. É, é ele caiu. Pedro falou. Eu acho que alguém ligou para ele. Vamos lá. Deixa eu dar um toque nele aqui. Puxando ele de volta para a nossa conversa. Oi, Cleve. Eu, te... eu acho que alguém te ligou, não foi? Não. Não? Eu Parece que deu uma tremidinha. disse que encerrou. Nossa, que estranho. tem que apertar alguma coisa aqui? Não, não tem que apertar nada não. Então, vamos indo aí. Só o Instagram... Ah, vai novo, eu... Eu... Eu não, a gente... Coisa. Confio. Sim, aí... Mas é só, só o Instagram boicotando a gente, mas vamos lá. Tá bom. É, não Então foi isso. Aí tinha uma coisa muito legal que a gente chamou psicanalistas, a gente chamou historiadores, chamamos antropólogos, cineastas. Então a gente procurava texto também que dava uma certa possibilidade de conversa com outras áreas, sabe? Uhum. Então isso foi uma coisa do começo. Aí é, nas nossas leituras ficava muito claro que existia um imaginário, que existia uma série de imagens que a gente achava que se não existe uma arquitetura bicha que a gente poderia construir ela a partir de quase de uma junção de imagens Então eu acho que nisso é um pouco... Tem um pouco de museu, né? Assim, uma tentativa de museificar alguma coisa que é juntar imagens para tentar falar de alguma coisa hum, E aí eu comecei... A gente começou no Facebook essa junção de imagens começamos a compartilhar vídeos mas a gente logo notou que o Facebook pelo menos para a geração de alunos que eu dou aula não é mais uma plataforma não, não se usa é e a gente já, um já virou do avô né já virou coisa é, de gente velha. um pouquinho aí quando foi em, acho que junho ou julho de 2020 a gente migrou oficialmente para o Instagram e aí o grupo de estudo sempre permaneceu existindo eu comecei a ser chamado para fazer fala sobre o que a gente estava fazendo, principalmente fato faculdade de arquitetura e também em ambientes profissionais, como IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, ou o Conselho de Arquitetos, porque o tema começou a interessar as pessoas, né? Uhum. Assim, ah, o que é isso? O que que, que que eles estão que que querendo? Né? E a gente, é, quando migrou para o Instagram, aí a coisa foi muito rápida. Sabe? No Instagram a gente teve uma velocidade assim, de seguidores Acho que essa semana ou na outra a gente deve estar indo para 6 mil seguidores E seguidoras, seguidores né e, e também agora, recentemente, nessa, nesse último junho, junho de 2021 A gente também conseguiu uma certa projeção em termos de seguidores ou de, Do que a gente está querendo fazer, ser amplificado que foi o ArcDaily, que é um portal de arquitetura importante Sim. no mundo. Né? Quem segue arquitetura com certeza conhece. Chamou a gente para fazer uma série de quatro matérias. E a gente escreveu um pequeno manifesto do que a gente queria falar. Deu indicações de arquitetos e, e arquitetes. É, obras que a gente achava que tinham a ver, que as pessoas deveriam conhecer. Fizemos uma entrevista... Inclusive, ela saiu hoje no Arquidale, tá? Muito entrevista Aqui a Erika Malunguinho, aqui de São Paulo, sobre a questão é, do corpo travesti na cidade. E, é, e fizemos a tradução de um autor que a gente acha muito importante, que ainda não circulou no Brasil, que é o Olivier Valerran, professor canadense, que é das figuras mais importantes, assim, do digamos, do campo de estudos de sexualidade e gênero na arquitetura. Né? Então o nosso percurso é mais ou menos esse assim. A gente tem muito esse contato com os estudantes Boa parte desses 6 mil seguidores são, são estudantes de arquitetura né? é, Então, digamos assim, a gente, tem um, a gente tem uma entrada maior nesses jovens Então não fazia sentido a gente ficar no Facebook Hoje o Facebook é copiado, né? na verdade quando eu gero o Instagram lá As matérias saem direto no Facebook mas a nossa base é, é o Instagram, né? E aí o que eu acho que a gente, de algum jeito, está fazendo assim, é levantar essa pergunta, sabe? Qual é o lugar é, das pessoas LGBTs na, no espaço construído? E aí existem dois caminhos primeiros a se pensar, né? Se existe uma produção específica dos profissionais que são LGBTQIA+, e também... É, dos usuários, qual a perspectiva dos usuários, dos usu... né, das usuárias e dos usuários é, nesse sentido, assim, né? Porque eu acho que uma, da que uma das questões principais é a performatividade, né? Como que os corpos circulam pelos espaços, é, tanto urbanos como arquitetônicos, e modificam é, é, o espaço, né? Só com a sua presença, digamos, né? Então, o nosso percurso é mais ou menos esse. Assim, é... Hoje, o grupo tem seis pessoas fixas, né que é eu, Clébio Rabelo, o Fred Teixeira, o Fred Costa, o Pedro Câmara, o Vitor Delacqua e a Fernanda Galone. É... que Aliás, quando entrou para o grupo, foi assim, é... uma alegria muito grande, porque... A Fernanda, por exemplo, fez uma contribuição muito importante a, a respeito de textos lésbicos né? Que a gente tinha bastante dificuldade de conseguir trabalhar De conseguir achar Então, por exemplo, foi um momento muito importante Agora, em março desse ano também Quando a gente fez um, um mês de leituras lésbicas Conseguiu trazer, por exemplo, a Fernanda da Escola da Cidade Uma faculdade de arquitetura aqui de São Paulo Que tem, pelo que eu saiba, o primeiro coletivo De estudantes LGBT é, é, do Brasil Devem existir outros né? Sempre tem, a gente não sabe Mas é, a escola da cidade tem um derrama E a gente já começou a fazer coisas juntos Inclusive essa semana eu vou me reunir com o derrama Para a gente pensar umas coisas juntos Somos um grupo de estudos E uma plataforma de atividades assim Que vai tomando... Diversas. Queremos um dia ser uma publicação, mas no momento isso, a gente trabalhou bastante um pouco. Eu acho que a conexão dele está um pouquinho ruim. Está caindo de novo, vamos ver. viu Me ouve Caiu novamente Eu Acho que é alguma coisa com a internet dele é... Acho que ele já volta, gente Só um segundinho aí Vou falar para ele ver se ele consegue entrar no, no... no 4G e yeah. aí a gente retoma. Cabe, eu tenho que sentar. Opa, de novo. Eu acho que alguma coisa com a sua internet, cara. Eu, é, acho. eu deixei o 4G. Eu tenho sentido o celular quente também, não sei se é isso. Hum... Não, né? Acho que não. Tá bom, mas tá no país agora. Tá? Não, vamos lá, vamos lá. Agora com a, com a ajuda, de, com a ajuda de, da, da internet, 4G, vamos ver se a gente consegue. Clevo, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, eu acho super... A gente chamou muita atenção nossa é, a ideia do coletivo... É, a gente sente falta dessa representatividade, não só na arquitetura, mas na verdade na arte urbana em geral, é, é, um, é um tema que nem sempre é, é colocado. É, a gente tem falado é isso, faz, faz dez anos que a gente conversa com artistas e nesse último um ano a gente falou, está falando praticamente uma semana, cada semana a gente fala com um artista. né E são raros os artistas é, LGBTQIA+, que, que, que tenham que tenham voz nas ruas, sabe, que consigam é, pintar, que, que não sofram preconceito, então é nenhum, né, porque todo mundo acaba sofrendo. E, e me chamou muito a atenção justamente é, um coletivo, né, para, enfim, para levantar essas questões. A arquitetura foi o primeiro que nos chamou a atenção, assim. É, e o nome do coletivo é Arquitetura Bicha, né, que, é um, é, que por si só já é uma provocação, é, imagino é. eu né Ela é meio, Ele é meio ele é contundente né ele, ele, ele tem uma mensagem ali no, no no seu próprio nome e eu queria que você aí perdoando o total minha ignorância mas assim se existem coletivos assim em outros lugares do mundo é, em que lugares é, essa questão é é melhor trabalhada que no Brasil eu sei que é muito pouco trabalhada né? Ah, sim. Os coletivos têm. Está tá no momento de crescimento, de novo, dos coletivos. Eu comecei a me interessar pelo tema por volta de 2017. Naquele momento, existe, eu, eu fiquei sabendo, ou sabia, acompanhava um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. E eu tinha percebido, até inclusive, entre 2017 e agora, né, 2019 ou 2020, é, que esse tema mesmo tinha se arrefecido assim, tava, tava meio parado E quando a gente começou a fazer o grupo Que aí eu fui pesquisar com mais tempo né? Porque uma das coisas foi no começo da pandemia é, A universidade que eu estava é, não, não continuou, né? demorou um tempo a, a voltar às aulas E disse, oh, vou aproveitar uhum. esse tempo para pesquisar E aí a gente começou a descobrir assim, Como, como isso tem crescido né? Então hoje está forte, por exemplo, na Universidade de Lausanne é, é, na Suíça, é, na Universidade de Melbourne, na, na Austrália, a, na França, tem crescido, na Espanha, mas eu não tenho um nome de nenhum coletivo exato para te dar. Em Liverpool, eu lembro que Liverpool tem um, um, um coletivo. A gente sempre posta, uma das coisas para quem começa a acompanhar, toda vida que a gente conhece um coletivo novo a gente é, é posta. E, muito, e muitos perfis novos na internet também para acompanhar, né? Então, perfis no México, perfis, é, por exemplo, Conto Espacial, que é um perfil é, é, que da cidade de Cochabamba, que tem no interior da América Latina, é, vários coletivos como o, o, o Cidade Queer, no Rio de Janeiro, o Urbanismo Queer em Buenos Aires. Então... Nem sempre são coletivos, né? Algumas vezes são, são, são perfis de pessoas ou, ou de escritórios, mas o tema tem crescido muito, assim. Numa apresentação mais formal, que eu tenho de, né, de PowerPoint e tal, eu tenho uns nomes colocados, Sim. assim. É, ah, na, em Estocolmo é, é, e Copenhague também tem coletivos. Um, um deles que é o Micket, que é um coletivo lésbico dos mais... Interessante, inclusive, tem uma brasileira, a Mariana, faz parte desse coletivo lá em, em, em Compeyag, que tem uma professora também super importante desse grupo do Micket, que é a Caterine Bonnevier. Eu estou falando isso porque dentro do, desse universo LGBT+, né, sempre há primazia dos estudos gays. Né? Então, uma das coisas uhum. que a gente já começou desde o começo é a gente precisa trazer né, os estudos lésbicos para dentro dessa... Dessa, desse universo de conhecimento E os estudos trans né? hoje, hoje existe nas artes uma teoria trans Importantíssima para a gente conhecer A gente não avançou muito ainda nas leituras De teoria trans no grupo Mas, por exemplo, é a pauta do próximo mês A gente ler um pouco sobre teoria trans né? Autores como Jack, é, Jack Halberstam é, Que é um filósofo super importante o mesmo pouco preciado, que é o filósofo já mais conhecido, né, da maioria das pessoas, está tentando desenvolver uma teoria trans sobre trans, assim, sobre o sobre o mundo que de alguma forma rebate na arte, rebate no ambiente construído, né. Então, os coletivos estão crescendo, é, principalmente nas universidades, né. E, e o que eu acho importante é, é... Isso, por exemplo, chegar, nos, pelo menos para os arquitetos, arquitetas e arquitetes, de chegar na discussão da prática profissional, né? Como é que esses, esses novos profissionais que saem das universidades vão pensar esses temas? é uma coisa muito importante que a gente não conseguiu sozinho, mas a gente sempre que a gente sempre que podia, ao conversar com o IAB, com o Cal, pedia é, a gente precisa de um censo, por exemplo, um censo é, é, para saber quantos somos, né? Porque nós estamos, em muitos, nós estamos em muitos lugares, mas parece que somos invisíveis, né? Então, hum. a gente queria saber quantos somos. Uma das, um das prévias dessa, desse censo que o, o Cal começou a fazer mostra, por exemplo, que o Brasil tem 500 profissionais trans, né? Então, é uma quantidade Caramba. muito grande de pessoas para hum. pensar ou mesmo é, a questão das pessoas não binárias. Nesse né? censo já apareceu, acho que por volta de 1.100 é, arquitetos não binários. Né? Então, tem é, essa entrada, da, qual é o perfil da profissão, quem são, da visibilidade, é, é muito importante para assim, então, a gente, sabe? Acho... Eu não, eu não acho demais essa essa iniciativa. Eu acho é, essa ideia do censo também é, é, é muito boa. É, e aí eu queria te perguntar, na verdade, assim, o quanto que isso, o, o quanto que a questão do, do gênero, ela, ela transpõe a, o discurso e ela ela acaba ela acaba Sendo executada na prática, assim, porque você falou, né? Tipo, a questão do espaço, é, uhum. o espaço pensado democraticamente, acho que esse tipo de coisa, é, enfim, ainda mais nos tempos de hoje, né? Com o governo é, que temos, pergunta, com, com esse mundo essa... maluco. Não, por favor. Essa, essa pergunta é a pergunta mais clássica que eu sempre, sempre recebo. Né? Como é que essas, essas questões se tornam questões práticas? Uhum. E, Enfim, eu acho que a gente ainda está no momento de organização da teoria E teoria é importante é, Para que, que isso comece a possibilitar práticas né? Então, sim, eu sei, por exemplo, na Universidade de Buenos Aires, na Argentina Já existe uma professora, que é a professora Griselda Ferrer Eu esqueci o sobrenome dela Mas é a professora Griselda Que tem o um primeiro ateliê de projeto feminista né, em que existe uma prática, existe uma metodologia de desenho para, Do espaço construído, cidade e arquitetura feminista Mas na questão queer eu ainda não, eu não, eu não tenho uma fórmula para te dar né, uhum. Do ponto de vista de desenho O que a gente imagina já E eu consigo pensar um pouco isso com os meus orientandos né, Que de algum jeito estão lendo essa teoria De que o olhar muda ao se pensar, sabe? Ao se pensar é, nisso Porque um tema que é muito importante para a gente hoje Eu falo isso em várias lives O tema do banheiro, né? Do banheiro compartilhado né? Que é um problema, é um debate Não existe um modelo é, para dizer Olha, tem isso, tem que ser aplicado Mas o banheiro para as pessoas trans é um problema muito sério né? Porque as pessoas deixam de ir ao banheiro Quando estão no espaço público porque elas não se sentem à vontade. É um lugar muito opressor para essas pessoas. Então, como que nós, arquitetos, vamos desenhar novos banheiros? Né? Tem um texto do Paul Preciado, que é muito legal para pensar isso, a questão do banheiro, por exemplo. Acho que chama Lixo e Gênero, Cagar, mijar, alguma coisa assim. Mas chama, o primeiro nome é Lixo e Gênero. E ele vai dizer assim, olha, o banheiro não é um problema só para as pessoas trans, é sobretudo para elas. Mas o banheiro é um problema para... Homem cis, que, por exemplo, tem micropenia, né? Então, como que um homem que tem micro, micropenia vai num banheiro em que está tudo, tudo exibido? Para as mulheres cis, tem sempre o problema da violência que acontece dentro do banheiro, né? Então, de algum jeito, ler esse texto do Preciado, que é uma dessas coisas da teoria trans que a gente estava falando, traz uma questão assim, ó. O banheiro público, como ele está na cidade hoje, ele é um problema para uma série de pessoas. Né? Então, a gente tem que sentar, conversar sobre e pensar novos modelos. Tem um professor norte-americano que se chama Joel Sanders, que é um cara muito importante nos estudos de gênero nos Estados Unidos. E ele tem pensado. Ele tem um escritório que pensa esses banheiros. Inclusive, eu dou sempre os materiais do escritório dele é, para os meus alunos olharem as experiências que ele tem, tem feito, né? Mas, assim, o banheiro é uma questão sine qua non da arquitetura pensar hoje, né? É, o banheiro público. Porque as pessoas adoecem, né? Assim, para o homem cis existe, uma, existe algumas questões, né? Mas para as pessoas trans, por exemplo, é um problema de saúde. Porque as pessoas têm é, é, infecção urinária. Porque elas passam um dia... Né? Elas só vão no banheiro quando estão em casa Quando passam o dia trabalhando, voltam e de novo em casa né? Isso é uma questão muito séria, por exemplo E que eu acho que ao ler esse texto A gente já mudou a prática De algum jeito, entendeu? Então, é, colocar esses problemas Debater esses problemas com os alunos Já tem mudado, assim Porque muitas vezes os alunos nem conseguiam pensar Que... Podia, que né, a gente está tão uhum. acostumado com o um modelo de desenho específico do banheiro. Repetindo fórmulas, né? sem pensar para é, quem, quem utiliza. Né? Repete, as, as legislações são atrasadas, né? as legislações urbanas, como o código de obras, elas têm, por exemplo, uma idade igual, uma área igual de banheiro masculino e feminino, por exemplo. Que já seria um erro, porque as mulheres necessitam de mais espaço no banheiro. Então, o fato dos banheiros masculino e feminino serem de tamanhos iguais na legislação já está errado, né? E aí, se você colocar agora, por exemplo, que é um problema político que a gente vai enfrentar no futuro é... Muitas pessoas têm conseguido, é... nas suas identidades, já se colocarem como pessoas não binárias Então, se essas pessoas conseguem legalmente ter essa identidade não binária Elas precisam de espaços públicos destinados às pessoas não binárias, né? Então não vou poder ir no eu vou eu ao ir ao shopping center tenho que ter direito ao banheiro não binário. Então eu acho assim que o banheiro é uma questão que pode gerar uma revolução arquitetônica de verdade. Assim. Eu falo isso sempre nas lives assim a gente precisa pensar o banheiro e como é uma coisa muito nova a gente vai fazer testes a gente não vai acertar de primeira a gente precisa convencer convencer não, conversar com as pessoas né? porque as mulheres, se têm uma relação com o banheiro, por exemplo, de, de companheirismo, as mulheres vão juntas, né? o banheiro conversam, tem essa ideia de um certo companheirismo do banheiro. Como é que a gente vai manter isso num banheiro é, é, é, não generificado, em que boa parte dos espaços são compartilhados? Né? É, então, assim, é um debate que a gente precisa fazer. Como Alguns espaços culturais, por exemplo, já fazem. Né? O banheiro hum. do MASP é um banheiro... É, não tinha verificado, né em que a maior parte das das áreas é, o que pode ser comum no banheiro é coletivizado aquilo que é mais privado fica sendo mais privado né então eu, eu começo a te falar disso assim acho que o banheiro é uma é uma questão sine qua non que a arquitetura precisa pensar e é por onde eu tenho começado a atacar isso por exemplo na sala de aula com os alunos né? a gente vai fazer um centro cultural Vai ter o banheiro modelo padrão lá, que a legislação pede, ou a gente vai tentar desenhar um banheiro que é, seja menos hostil né? a todas as identidades é, de gênero? Na escola da cidade, por exemplo, é uma universidade que o banheiro é, é, é compartilhado, né? um banheiro não, que a gente chama não generificado. É, deixa eu te perguntar como e, e é, eu acho que é uma pequena revolução que você acaba fazendo é, dentro do dentro do sistema de ensino de arquitetura e também na prática né quando você propõe coisas desse tipo e você deu vários exemplos aí de sei lá de escandinávia um, lugares onde o talvez essa questão seja mais avançada do que aqui no Brasil e o que eu queria te perguntar é justamente sobre essa aceitação é, do meio acadêmico, tanto de professores quanto de alunos, como que tem sido isso daí? Tem sido é, a conversa tem sido boa ou você ainda enfrenta barreiras para para propor ideias assim? Olha, assim, o ambiente universitário onde pelo menos eu circulo, ele é notadamente já digamos progressista e de esquerda, né? Então esse tema tem uma certa abertura. Agora, o que tem aparecido, assim, que eu acho que é a pequena rejeição que a gente sofre é ah, mas por que a gente está investindo forças nisso quando a gente poderia estar tá lutando contra a pobreza, sabe? Então tem sempre essa, hum. essa questão assim, que é uma questão política nacional das, das esquerdas, né? Digamos, uma esquerda marxista que só pensa é, é, a, a desigualdade no mundo a partir da pobreza e uma esquerda identitária que seria uma esquerda sei lá do pessoal que começa a pensar as identidades eu acho que nessa, na próxima campanha presidencial isso vai ser muito claro né vários presidentes e presidentas pré-candidatos já falam Olha não teremos discussão sobre identidades não sei se você já percebeu isso nessas primeiras falas não não, não tenho acompanhado esse é, aspecto é, não, nas não reparei pelo menos. já acho que o, próprio, o próprio candidato Lula já falou é, é, o próprio candidato do Rio Grande do Sul, né, que inclusive é, é um candidato homossexual, falou que esse tema LGBT não não estaria dentro da pauta da discussão. Então, eu acho assim, tem uma certa entrada, mas sempre tem uma coisa assim. Isso não é uma urgência, sabe? Eu, a rejeição que eu sou, que eu sinto é, isso não é uma urgência frente à fome que o país que o país passa, né? Mas assim pode não ser urgente. Para para algum pra pra alguém pessoas, isso né? é urgente, né? É, é. então, assim, para as pessoas trans é urgente. Sim. Né? E aí eu vou direto, vou direto, né? Nas pessoas trans negras, por exemplo, é uma questão urgente. Que muitas vezes está associada com a pobreza. Não está dissociada, né? Que é também é uma discussão que a gente nos textos, com os alunos também tem que fazer. Que é uma coisa chamada interseccionalidade. Que é uma coisa da teoria. É, é, é, da teoria social hoje, né? Que é como... É, as desigualdades, elas se sobrepõem, né? Elas não rivalizam Na verdade, as desigualdades, elas se sobrepõem, né? Então, uhum. você ser travesti negra na periferia é, é muito ruim, é uma coisa muito difícil, né? Assim, então, o que, eu, o que eu sinto de rejeição é isso, sabe? A gente não... Eu, no meu perfil, não tem muitos haters porque eu acho também que se consolidou A partir do universo dos estudantes de arquitetura E talvez a vez que a gente mais teve rejeição Foi nesse, nesse primeiro texto do Arquidele Que foi o nosso Que foi então, você nosso... Ampliou seu público e aí começou a aparecer uns. Sim, porque lá, sei lá Entraram mil pessoas no perfil daquele dia Sabe? E aí, uhum. a primeira e a, e a rejeição era assim Ah, mas por que, que a arquitetura é, Precisa ser bicha, né? Como se, assim, como se existisse uma ideia muito fixa do que é arquitetura e fosse quase um desrespeito juntar essas duas palavras. Então, quando você falou que era uma provocação, hum, é uma provocação sim. mesmo. E na hora que hum. a gente sentiu que isso existia, que as pessoas não conseguiam juntar essas duas palavras, era como se dissesse, não, é como se dissesse, a arquitetura, de fato, precisa ser masculina, né? Então, ela não pode ser é, nem feminina, porque também se você fala de arquitetura sim. feminista, você é... Sim. Alguém fala de arquitetura feminina? Perguntam, né? É, o que é? Como faz? Como isso se aplica na prática? É, e acontece a mesma coisa com a gente, né? Por que, que arquitetura é bicho? Ah, é uma palavra forte demais, sabe? Então tem um pouco isso, mas a gente acha que é importante deixar marcado, que a gente poderia usar um, um nome americanizado, né, arquitetura queer, Aí as pessoas diriam, ai que chique, uma arquitetura <risos> queer, mas não, a gente quer usar uma palavra que de fato consiga essa ideia do choque, é, é, que era um pouco a ideia do queer norte-americano, né? Quando queer Sim. aparece lá nos anos 80, nos Estados Unidos, queer não era uma palavra de, não era uma palavra legal, era um, é um insulto, né? Era dizer que você era normal, era uma, era uma palavra muito pejorativa. E hoje não é mais, né? O queer, você fala... Ah, é, queer não é uma palavra mais pejorativa. Então... Mas, o, eu acho. O, o, que eu acho, o que eu achei legal da, da proposta é justamente ao, ao você colocar a... acho que é isso, né? A pompa da palavra arquitetura com o peso da palavra bicha, que é Exatamente. uma ofensa, né? Sim, é e se, pompa, jun, se, e se, jun, jun, se juntar essas duas coisas, assim e é uma expressão tão brasileira que é o que Acho que é, é, essa palavra, qualquer outro país do mundo, ela não faz sentido. Né? Então, é, eu, eu acho que acho que resume muito bem. assim é, O nome Arquitetura bicha é, um, é um manifesto por si só, assim, sabe? É brasileiro, é provocativo, é, que acabar com... Enfim, acabar não, mexer com esses padrões pré-estabelecidos durante muito tempo. Eu acho genial, assim foi uma escolha é. muito acertada. é isso foi um tema muito grande no, no começo do grupo, porque, por exemplo, mulheres cis participam do grupo, não ficam o tempo todo, mas no começo participaram, uhum. agora tem mulheres cis que estão vindo nas últimas reuniões e por alguns momentos ah, a gente não se sente representado, ou as pessoas trans que entraram. E aí, assim, a gente tomou a decisão de dizer assim, olha, a maioria do grupo fixo é de bichas brancas. Então também não seria muito justo a gente se intitular, sei lá, arquitetura trans, né? Nós não uhum. somos. Então, assim, a gente assume que somos gays, na, sua, na nossa maioria, né? Gays brancos, tentando produzir material e discussão sobre a comunidade como um todo, né? Uhum. Mas a gente não quer enganar ninguém, dizer que a gente, né? É, sei lá, tem a Fernanda de mulher lésbica, ou de lésbica, né? Porque o lesbianismo até é um tema, se lésbicas são mulheres ou não. Mas... Uhum. É, a gente não quer enganar ninguém, Nós somos gays, brancos, de classe média, universitários Que estamos abrindo o debate, pensando muito nessa, nessa interseccionalidade Mas sabendo dos problemas do lugar de fala que a gente faz, né? Então eu acho também que a gente sempre tenta deixar isso claro, sabe? E e porque a gente não achou uma palavra mais forte do que a bicha, sabe? A discussão uma hora só era se era com X ou se era com CH eu disse, olha, onde eu, onde eu vim é com CH, não é com X, não Com X é para as mais novinhas, assim Mas é, é, isso, é, a discussão foi essa e, e eu falei, olha, é curioso Porque na, na sala de aula eu vejo mulheres cis Conversando, sei lá, com meninos gays da sala E se falando entre si, se chamando de bicha, né? Então eu disse, olha, talvez bicha até seja uma palavra de contato Eu hoje... Vários amigos héteros, homens héteros, eu chamo de bicha Eu não consigo mais chamar as pessoas de outra coisa que não de bicha, entendeu? É um, então, é um, um... cara, é um meu é, um... é, exatamente, é nesse tom E eu faço muitas vezes sem nem perceber mais, né? Então, a gente sabe dos problemas, não representa todo mundo Mas a gente acha que representa esse impacto que você percebeu, sabe? É eu acho que sim é, é. Acho que é São nuances que eu... também né acho que sempre vai ter alguém que vai questionar mas acho que é, por si só me, me parece um manifesto deixa eu só pegar um gancho aqui da Pode de uma pegar. coisa que você eu falou vou, antes vou fazer uma coisa feia vou botar aqui um carregador fica fica à vontade é... Não, é o que você falou uma coisa que eu achei super interessante né você tinha falado assim da arquitetura é masculina né é apesar do a palavra arquitetura ser feminina, né? E eu estou lendo agora, estou acabando de ler, já porque semana que vem a gente vai entrevistar o Francesco que fez a biografia da Lina. Da Lina, Lina. Né? Isso. E é muito interessante assim, porque ela, ela, ela se autodenominava arquiteto, né? É, no, no, no começo, né? Com artigo masculino. E ela, sei lá, é uma das poucas talvez arquitetas do, do, do Brasil que cruzaram essa fronteira do, da, enfim, da relevância masculina né, que, que existe na arquitetura brasileira. E eu queria uhum. até perguntar para você, você quais são é, os arquitetos que representam realmente a, a cultura LGBTQIA+, que você conseguiria uhum. destacar assim, para a gente? Porque é isso, né só pegando outro gancho também, há, um, há uns dois, três meses a gente entrevistou uma menina uma grafiteira, até esqueci o nome dela agora, e aí ela falou assim, cara, é, eu não gosto que me perguntem como que é ser mulher no grafite, porque eu sou grafiteira, se eu fosse homem, não, não interessa, eu, o que é. eu faço é a é minha arte, é mais importante do que meu gênero, né? Só que nesse aspecto, eu até gostaria até que você citasse alguns nomes de arquitetos né, que se enquadrassem nessa, nessa categoria, que é, que é, que é, que é também para até uma ignorância do público em geral, né, que não tem noção de que é, uhum. é uma população invisível, assim, que está fazendo essa, essas obras. Então, se você pudesse até citar alguns que você é, goste, Sim. que você admira. Sim, é. Não, primeiro tem um movimento, né? É, o, quando você entra lá no... Quando você entra no nosso perfil, a gente tem duas chamadinhas. Uma é que fala... Que nós falamos de projetos, histórias e representações, né? do universo LGBT+, que é LGBT tanto do ponto de vista das pessoas como dos profissionais. E a outra é que nós somos uma experiência de documento, experiência e ficção. Documento porque a gente quer documentar de algum jeito, quer museificar, quer, quer tornar é, um acúmulo de informação sobre profissionais antigos, que não estão mais vivos. E que hoje a gente, é, através de documentos, é, já consegue saber que eles eram LGBTs. Até porque, se isso... Não dando certeza, mas isso pode mudar a leitura da obra dessa pessoa, né? eu acho que, que pode acontecer, sabe? Hum. É, mesmo jeito, sei lá, aconteceu com o Mário de Andrade, né? Quando houve a polêmica do Mário de Andrade, ah, é, é, tiraram o Mário de Andrade do armário ou não, o que, é que muda, né? É, eu, eu, desculpa te interromper, mas tem até uma questão... É... Há pouco tempo foi questionado a, a branquitude do Machado de Assis, né? Sim. Que é isso, né? A é. história a história acaba deixando as pessoas é, brancas, a pessoa nasce preta e morre branca, a pessoa tal, é, talvez do da, da história dela qualquer traço de LGBT, né? Então acho que é sim. isso. Sim, sim. É, então a gente faz esse documento, faz a coisa da experiência, que é muito falar sobre isso, né? Então, por exemplo, a gente... Esse texto da Malunguinho que sai hoje no Arc Daily é um pouco sobre o que é a experiência de um corpo negro travesti na cidade. A gente está tentando falar sobre isso. E a outra que é a ficção, assim, olha, se não existir uma arquitetura bicha, a gente pode inventar, né? Porque o que não falta é arquiteto bicho, apesar deles. a gente não estar... Tá, é... Nós não somos é... chefe do IAB, nós não somos... É... É presidente do CAL, enfim, né? Assim, a gente não, tem, não, não ocupa com tanta frequência lugares de poder, né? A gente não ganha os concursos, enfim, essas, essas coisas sobre poder que envolvem uma arquitetura mais masculina, né? Mas de profissionais que a gente pode falar, por exemplo, quem conhece um pouquinho a arquitetura, um arquiteto muito importante mexicano, há dois ou três anos atrás, a própria fundação, que é o Luis é, soltou uma nota pública dizendo olha é, Luiz Barragão um mestre da arquitetura mundial famoso por exemplo pelas cores e, e por, por trazer um pouco uma história da arquitetura mexicana popular para dentro né é, de uma experiência mais acadêmica da arquitetura é... era bicha bicha e cristão que é a coisa que aí já é uma mistura que é, que aí é mais legal ainda de estudar e de pensar como é que isso chega no espaço, né? É... Alguns arquivos. De, de, de... Desculpa, até interromper, mas acho que é isso que você falou, né? Quando você sabe, você tem essa característica, talvez você analise de uma forma diferente o que a pessoa construiu, né? É, isso é um grande debate, assim, dentro do, dos estudos sobre arte, né? A uhum. biografia de uma pessoa muda o trabalho dela? Assim, eu acho que pode ter caminhos de leituras possíveis, porque... A leitura sobre o trabalho de uma pessoa nunca é uma leitura única, né? Claro. Sempre a leitura que o, que o, que o, que o Francesco fez da Lina é uma leitura, o outro que é o professor Zeula, que também acabou de lançar a outra biografia sobre a Lina, fez uma outra leitura, e a história de vida das pessoas e a história da arte vai sendo feita a partir dessas camadas, dessas leituras. Claro. Nunca vai ser uma leitura única, né? A história não é a escrita de uma verdade mas é dos acúmulos de conhecimento que se faz a partir das ideias dessas figuras. Né? Então, uhum. por exemplo, eu acho muito importante hoje é, a gente saber que o Barragão era um arquiteto bicha, sabe? Porque uma das coisas que eu mais senti, é, Marcelo, no, quando é, eu entrei, assim, é, comecei a conversar com alunos, ou, ou no começo os alunos me procurando, era assim aquela velha história as mulheres passam muito por isso na faculdade de arquitetura né ah pessoa quem são as arquitetas que eu posso me inspirar né é, quem uhum. são esses quem são essas bichas né quem são as arquitetas trans que estão fazendo um trabalho legal por quê se eu entro como uma pessoa trans na faculdade qual é a perspectiva que eu tenho de ser um grande profissional ou uma grande profissional né então é de novo o tema da representatividade o texto da Érica Malunguinho hoje também fala sobre isso né Muitas pessoas rejeitam a ideia de representatividade, mas para as pessoas aquilo é uma urgência De fato, representatividade é uma urgência para essas pessoas, né? Então, é... por exemplo, um, um caso específico, assim, me emocionou muito dando aula há Um ou dois semestres atrás, eu tinha um aluno trans em transição em sala de aula Que não ligava a câmera E eu fui percebendo que ele estava em transição, né? E ele não ligava a câmera e eu peguei no privado, convidei, fulano, eu tenho um grupo de estudos, você quer vir um dia conversar com a gente, ver o processo, ler o texto com a gente? Era o um texto de um autor trans, eu achei que ele ia se interessar. E de fato, assim, ele entrou na reunião já com a câmera ligada, sabe? Então, assim, para essa pessoa, a transição, a questão da sexualidade no ambiente acadêmico estava sendo um problema, né? porque ele não conseguia e aí a gente nessa mesma turma a gente fez a discussão do banheiro e ele deu um show porque ele ele já tinha lido esse texto que eu sugerido Preciado, entendeu e começou a falar da experiência dele olha como é para mim usar o banheiro então a experiência disso na sala de aula é incrível assim sabe de de de ver um aluno trans ligar a câmera que ele não ligava na sala e assim como todo mundo disse imagina se né ou tem ser esse essa percepção de que as escolas de arquitetura são lugares liberais, são lugares progressistas, né? E, e dá para ver que não é tanto quanto a gente, quanto a gente imagina, né? É, por exemplo, a faculdade que hoje eu dou aula é, fez um plebiscito para saber se deveria fazer um banheiro não-generificado e o plebiscito disse não. O banheiro generificado não foi aceito pelos alunos da minha, da minha universidade, né? Então é, não é um ambiente... Do mesmo jeito né, que se imagina, assim... Porque é muito louco isso. No imaginário popular, você pergunta a qualquer pessoa, o que é o arquiteto? vamos geralmente falar de um profissional feminilizado, muito parecido com um decorador, né? Essa é a imagem que, sei lá, a maioria das pessoas tem da arquitetura, né? De um profissional, assim, sei lá, se o, um programa humorístico for fazer um arquiteto, com certeza ele fará um arquiteto afeminado. Mas a realidade da profissão não é essa, assim. Ou essas pessoas existem, mas elas não dominam a profissão, né? Elas não ganham os melhores salários, elas não estão... É, os escritórios que mais, sei lá, os grandes arquitetos brasileiros conhecidos certamente não, não, se, não se apresentam como arquitetos bichas, né? É, enfim, mas te, vou voltar, porque você tinha me perguntado dos arquitetos. É o primeiro barragão, Luiz Barragão mexicano, um arquiteto incrível. Brasileiro, a gente tem o Flávio Império, né? que foi é, um grande professor da Universidade de São Paulo, que estava dentro de um grupo chamado Arquitetura Nova, também bastante conhecido no meio, acadêmico. É né? uma produção incrível, principalmente em relação à cenografia. Né? É, acho que é um cara que ainda, já existe em teses, dissertações sobre ele mas é um, um, um profissional que a gente precisa estudar é, muito ainda, o, o, o Flávio Império. O Paul Rudolph, que é um norte-americano, também foi diretor da Universidade de Yale durante muito tempo, sei lá, mais de mil obras executadas no mundo. É... Deixa eu pensar mais alguém... É importante é que na hora que você me pede assim de ver até ter feito, ter feito a listinha fica à vontade e assim e, e personagens mais públicos assim né mais próximos por exemplo como Maurício Arruda um arquiteto bicha é, Guto Requena, um, um, uhum. um arquiteto bicha né que aí já mais próximos do universo televisivo e que é, sei lá boa parte das pessoas conhece né ah, o pessoal estava falando o Burler Marx aqui também. É, sim, o Marx. É, a questão do Burle Marx é que assim. É, que não eu não sabia, acabei, acabei de saber. Não temos documentos tá, que, uhum. que a gente possa comprovar, sabe? E a nossa conversa com o Instituto Burle Marx, que eu já tentei fazer uma conversa, é. é até agora também não podemos falar. Sabe? Então o Instituto é. ainda não se pronunciou Que é o que a gente queria que acontecesse né? Que fosse como O único documento que a gente tem É uma fala do companheiro do Burle Marx Numa entrevista de vídeo assim. É o único documento que a gente tem Para falar O que é muito triste né? A gente não ter esse reconhecimento Porque é o maior paisagista da história é, é, Da arquitetura mundial é exato, é exato É brasileiro, bicha né? uhum. E a gente... Sei lá, às vezes a gente fala assim é, Que a gente coloca mesmo assim Nos textos a gente coloca E se arrisca um dia até ser processado Pelo Instituto <risos> ó, o Pedro tá me ajudando Aqui, o Pedro é, é do grupo ó. Que a, a outra que é uma profissional lésbica né Que é a Lota de Macedo Era uma urbanista autodidata Do Rio de Janeiro Que junto com o Boulay Marx Fez, por exemplo, o Parque do, do Aterro do Flamengo uhum. Né? Então, Buller Marx projetista ela como meu gerenciadora da obra e organizou também toda a questão política, né? De como fez, como conseguir colocar aquilo tudo em pé. Então, aquela obra, uma grande obra... Olha, Pedro, está tá ótimo, porque eu não estava conseguindo lembrar de nada. É, o Pedro escrevendo aqui. Então, essa dupla, uma bicha e uma lésbica, fizeram das maiores obras da arquitetura no Brasil, né? E a gente sempre fala, ó, quando a gente traz essas figuras para a cena... Né, falar de Bulle Marx, falar de Lota Por exemplo, é para dizer assim Nós não somos profissionais de segunda linha Como muitas vezes parece ser né? uhum. Nós somos é, é, é... Como se não houvesse qualidades Só por ser bicha, né? algo assim É, né? exatamente né? Aí o Pedro pegou e falou Outra arquiteta, no caso lésbica Que é uma arquiteta irlandesa Que trabalhou muito tempo na França Ellen Gray é uma... fez das primeiras casas modernas, a, a casa dela é de 1927, na França, e, enfim, mais conhecida até pelos seus projetos de mobiliário né? Tem, tem uma lista... tem uma lista grande, assim, a gente... É... é a, acho que é acho que, uma tá boa me, lista já. O peso está me corrigindo, dizendo que ela era bissexual. Ela teve relacionamentos é... É, com homens no começo, mas no fim da vida se, se autodenominava lésbica, né? Então, tem textos uhum. que a gente vê é, colocando ela como profissional bissexual, tem textos que a gente vê colocando ela como uma profissional é, é, lésbica, né? Mas a, a Ellen Gray é muito mais famosa pelos trabalhos é, de mobiliário, né? Tem uma mesinha, uh -huh. é a mesinha, a mesinha Gray, que é uma mesinha que sobe e desce, é uma mesinha bastante conhecida da da Grey. Gray. Acho que são bons os nomes aí, já para dar aquela inspiração. É, deixa, deixa, Esse, eu... esse texto... Esse, se você colocar Arquitetura Bicha Arquidale, a gente tem uma hashtag lá no Arquidale aí esse material todo que a gente produziu no mês certo. do orgulho tem lá. E um dos textos é 10 profissionais é, do Sul Global Bichas, para vocês estudarem. Então tem... É, tem essa lista lá, né? É... Enfim, e muitas vezes a gente vai para as obras também, né? Então, quando, quando, quando... a gente Muitas vezes a gente fala da arquitetura bicha muito a partir das obras e menos a partir dos autores, né? Então, por isso Sim. que, às vezes, na minha cabeça, assim, na hora de debate pronto, eu... Apesar de saber 50 ou 100, no, na hora travo, não consigo lembrar de nenhum. Mas tem alguma obra que você acha, enfim, deve ter algumas, né, que você acha representante dessa, dessa categoria? Olha, uma imagem que eu gosto muito, e aí para falar um pouco da coisa da experiência e da, da visibilidade, né, de como uma obra que não foi feita por um arquiteto LGBT se torna uma arquitetura bicha, é o caso do Centro Cultural São Paulo, né? Que tem aquele espaço daquele pátio, uhum. que a partir de uma intervenção de um artista que, resolveu colar um espelho na fachada daquele pátio, as pessoas começaram a chegar e começaram a dançar. E hoje é um lugar em que... É, é, eu não sei quem conhece São Cultural São Paulo, mas um da, da, dos marcadores para mim de uso daquele espaço é grupos de pessoas LGBTs que vão todo dia dançar na frente daquele espelho. Eu acho isso como, como performance, né? de uma arquitetura e de uma cidade bicha um ícone, assim, maravilhoso, sabe? Então, para falar um pouco disso, de como lugares que não foram pensados, né? de como o uso da cidade pelas bichas torna a cidade, de algum jeito, bicha, né? Então, eu fico... Muito, eu, eu, eu, tá no post do Arquitetura Bicha, mas é, quem já foi, com certeza, vai lembrar desse uso do pátio do Centro Cultural São Paulo como espaço de dança bicha, né? É... Acho que, acho que a arquitetura tem esse, é, principalmente a arquitetura pública, né? acho que tem esse papel de ser democrático. Né? Eu acho que é isso, uma, uma, uma intervenção que pode ser, parecer pequena, né? como o um uso de espelho, transformar o local e abrir Sim. espaço para é, um público que, urbanas, que é invisível. É né? assim. isso. Uhum. Acho que tem super a ver com isso. É, eu, eu, eu só vou pegar um outro gancho do que você falou aqui, a gente respondeu um pouco do, do preconceito no meio acadêmico e você falou algumas coisas meio que, que me chamaram a atenção, que é que o, o profissional, posso falar bicha sem problema? posso, né? Eu tô falando favor, tempo é o lugar que você pode mais <risos> eu, então, tá é tá bom. Um <risos> Mas é isso, o arquiteto bicha, é, ele não tem, é, ele não consegue ter esses cargos, esses altos cargos, né? É, eu queria que você falasse até um pouco de como, porque assim, o preconceito no meio acadêmico, pelo que você falou, a, a, tá sendo quebrado, né? E ainda esse exemplo da sua faculdade, eu achei até um pouco curioso, das pessoas é, mais cabeça fechada para uma mudança de algo que vai afetar várias pessoas. É, mas eu queria que você falasse um pouco na, no, em escritórios mesmo. Como que vem, como que é hoje, né? Se melhorou sim. muito de uns tempos para cá, mas como que é o preconceito no, no, enfim, no, no, nos escritórios mesmo de arquitetura? Né? Sim, sim. É, uma coisa que é, é bem interessante, o Pedro está aqui, inclusive, acompanhando a gente, trabalha numa multinacional é, norte-americana, em Nova York, é, que, por exemplo, já mostra um outro lado dessa história. Existe um comitê de gênero e sexualidade dentro de um escritório de uma multinacional. Que legal, por exemplo, né? que legal. Então, ele, por exemplo, é che... hoje eu acho que o Pedro é, é meio que o chefe desse, desse comitê. E aí, na Semana do Orgulho, promovem palestras, fazem discussões começa sobre o banheiro que a gente faz, né? Então, tem esse outro lado. O... Dados no Brasil, eu não tenho muito. Eu tenho uns dados de três anos atrás da, digamos, da, da ordem dos arquitetos de Londres, né? E Londres, um país, né? Digamos assim, é, IDH super alto, tinha uma porcentagem de mais ou menos assim, 67% dos profissionais não revelam sua sexualidade no ambiente de trabalho, né? Então, é um dado ainda cruel, né? Dessa uhum. Dessa visibilidade, mas ao mesmo tempo a gente já tem esse outro lado Que são algumas empresas maiores conseguindo fazer é, um debate Sobre, é, sobre a sexualidade do, do, das pessoas que trabalham né? é, dentro dos escritórios é, Mas uma coisa que aí eu acho que pode dar gancho das duas coisas, tá? Que eu vou falar aqui Você estava falando, ah, um outro é difícil, né? No tema da memória, na coisa do documento, da museificação, para a gente o hospital, o hospital Emílio Ribas é um ícone uhum. de uma arquitetura bicha também. Pelo uso que foi dado, né um hospital que na década de 80, durante toda a década de 80, foi responsável pelo tratamento de 8, mais ou menos 83% dos pacientes soropositivos do Brasil na década de 80. Então, aquele espaço tem uma memória trágica, né? não é uma memória exatamente Boa, mas uma memória trágica De, por exemplo, uma pandemia Que vitimou é, de forma muito agressiva os homossexuais né? Então, para a gente, tem um post super bonito Que a gente escreveu sobre Emílio Ribas né? Que, por exemplo, isso deveria estar para a gente Na nossa defesa, né? É um edifício tombado Deveria estar dentro do, do, do, do texto de tombamento do edifício Sabe? Que ali foi um uhum. lugar de luta de uma pandemia Em que os homossexuais estavam morrendo sem... Né, não sabia nem o que era, né? Na década de 80, e aquele hospital é um lugar de luta pela vida, por exemplo, para a gente pensar numa memória, que é outra coisa que tem acontecido, mais ampla, não se, se coloca só para a arquitetura, mas sobre como pensar um patrimônio, como pensar a história né, das pessoas LGBTs no mundo. Então, para a gente, o hospital Emílio Ribas ali... É... é... Na Rebouças, né? Rebouças com... a ah... Avenida Gosta. Doutor Arnaldo? É, na Doutor Arnaldo. A, Doutor Arnaldo. A... Então, tem três edifícios tombados, né? Que representam um pouco... Porque ele era o um Hospital dos Inválidos, é, por volta dos anos... Na passagem do século XIX para o XX, sei lá, anos 1910. E é um lugar que tem acolhido, né? Em, em sequência, as... Problemas como pandemias, né? O hospital agora também é uma referência super importante em relação em relação à Covid, né? É, e aí o que eu queria fazer o cruzamento para dizer, né? Que para a gente o, o Emílio Ribas é uma arquitetura bicha. Se a gente pensar na memória das bichas no Brasil, é que é, tem um texto incrível do New York Times é, da década de 90... E a gente leu no grupo, discutiu Até fez uma tradução, está tá no PrELA essa tradução desse texto né, A gente não tem autorização do New York Times para publicar ainda é, Que falava da cena arquitetônica norte-americana Na década de 90 né, Em que é, não sabia o que se fazer com os profissionais arquitetos Que, tavam, né, que tinham sido é, é, contaminados pelo vírus né, Na década de 90 Então, alguns escritórios falando Conseguiam acolher, que conseguiam, um plano de saúde conseguia dar um apoio a essa pessoa, outros escritórios dizendo: não, a gente tirou essas pessoas de cena. Né? Então, as pessoas que eram coordenadores de projeto, pessoas que estavam na frente, é, é, sei lá, tocando obras grandes em Nova York, adoeciam e eram retiradas de cena. Né? É, as pessoas que estavam morrendo. Então, esse texto é um texto muito impressionante para. Tudo bem, não, mais, não, não é mais a situação dos nossos dias, né? Mas um texto muito importante para a gente pensar, assim, é, a historicidade, digamos, dessa arquitetura bicha, né? E o quanto, por exemplo, a gente... Quando a gente lê esse texto, o, acho que ele até meio finaliza assim. É, o que, que seria da arquitetura se os arquitetos bichas não tivessem morrido na década de 80 e 90, né? Será que a gente não... Uhum. Sei lá, pra, talvez o atleta mais famoso hoje seja o Frank Gary, né? Será que a gente teria um Frank Gary bicha? Né? Se, se o HIV não tivesse matado, sei lá, quantos profissionais na década de 80 e 90 nos Estados Unidos? Então, é uma pergunta que a gente se faz. Óbvio, isso tem uma, uma relevância, assim, o presente que é muito mais sobre representatividade, sobre memória, né? Enfim, a gente tem Sim. o direito à nossa memória bicha. né? Então, por exemplo, quando a gente fala, inclusive... Olha, Burle Marx era bicha, nós temos esse documento Não temos o aceite do instituto A gente faz isso se colocando na situação de Nós, bichas, temos direito a uma memória bicha Que o Burle Marx é parte dela para a gente, né? Então, Sim, claro é, Então, é, ver um pouco essa situação do que era a profissão é, é, O que era a profissão nos Estados Unidos na década de 80 e 90 Sobre... É, os arquitetos e arquitetas em relação ao vírus nos Estados Unidos nesse período, é muito impactante, assim, né? É... Mas dados é mais atuais a gente não tem, a gente não tem, eu acho que... E o censo, não sei se o censo que o, o Carlos está fazendo é, tocou nesse assunto do preconceito, sabe? Mas o que uhum. eu falei assim, gente, quando vocês terminarem esse censo, eu queria esse e de vocês, eu quero fazer umas perguntas para essas pessoas, né? super né acho que é um, eu acho que é um trabalho vivo né acho que é né? e, e cada dia tem um profissional novo entrando no mercado acho que é Sim. É, um, é, um, é um trabalho como ou, mesmo no arte fora do museu a gente fala isso né acho que com arte urbana todos dia tem uma um um, um trabalho torcendo bem modesto assim tem centenas uhum. de trabalhos novos sendo criados e é a mesma coisa com profissionais, né? Novos profissionais começam agora. E deixa eu... É, a gente já bateu uma hora aqui de entrevista, mas o papo tá bom, eu tô dando uma esticada, você me, me desculpa. Tá bom, pode, pode fazer tô, um final aí. Pode. Tô, é, não, é, eu tô pra finalizar mesmo, mas eu queria perguntar, porque eu acho demais a iniciativa de vocês, mas eu acharia muito legal se vocês tivessem um trabalho assinado por vocês. E se vocês têm alguma... É, perspectiva de fazer algum trabalho em conjunto com uma assinatura, tipo um edifício arquitetura bicha, sabe? Uma casa. É... É que, é que, existe assim, casa existe é... essa ideia ou não? Não, é. A gente sempre fica nesse, nesse... nessa vontade, né? Então, assim, alguns concursos foram abertos de arquitetura. E a gente falou, olha, se cada um não tivesse com um monte de trabalho... Né? Se a Fernanda não estivesse terminando o TFG dela Se a gente pudesse jogar tudo para o alto E a gente sentar e montar nosso escritório E a gente fazer coisas juntos né? Seria, sim, é, é, muito maravilhoso Mesmo no trabalho da Fernanda Que esse trabalho do TFG é, Eu participei de uma das bancas dela Eu falei, Fernanda, eu queria muito que você terminasse Seu trabalho propondo é, é, alguma coisa é, Então a gente, nós Sobre essa perspectiva, não o, é, o Fred Teixeira, que é um dos, dos nossos integrantes Ele está assinando uma cenografia que vai... Eu acho que a primeira exibição é hoje e depois amanhã é, Ele fez a cenografia, tá? E aí vamos entender... É, e aí vamos entender é, cenografia como arquitetura, né? também, né, que é uma, uma defesa da gente, né? Porque também teve isso, assim, as bichas estão sempre nessas bordas da arquitetura, sabe? Ou elas estão fazendo mobiliário ou elas são professoras, ou, ou, ou elas estão fazendo cenografia, elas não estão na construção civil pesada, elas não estão fazendo viaduto, né? E aí a gente também, no movimento meio de... de como você falou, né? Assim, de, de causar impacto, diz, olha, cenografia é uma arte bicha, assim, né? Porque... Inclusive, o Flávio Império, que é esse, esse arquiteto maravilhoso, é talvez o, o nosso cenógrafo maior, do mesmo jeito que o Burle Marx era um paisagista incrível. O Flávio Império também era um, um arquiteto de cenário bicha é, incrível. Então, a gente não tem, assim, é, ainda. A gente quer ter esse momento. Eu tenho minha atuação basicamente como professor, né? Então, estou fazendo os meus alunos fazerem, mas eu mesmo, <risos> no momento, não tenho... É, esse trabalho, mas, e, é, e assim, aí é uma coisa que seria mais difícil ainda explicar, porque nem para a gente, quando a gente conversa, a gente consegue é, ser claro, assim. Que é assim, a gente vê muitas qualidades bichas em projetos de pessoas héteras. O que é, né, dá mais um nó na cabeça, assim. Então, por exemplo, alguns temas, né? É, quando a gente pensa assim, arquitetura, arquiteturas com buracos, arquiteturas que trabalham tecido, né? que é uma coisa assim, é, tem alguns escritórios norte-americanos e alguns, e alguns escritórios belgas que trabalham muito com como dividir espaços com tecidos, né? Então, uma arquitetura mais leve, mais diáfana. A gente sempre fala, ah, esse, esse, esse projeto aí é bem bicha, né? Mesmo ele sendo <risos> um projeto feito por um arquiteto hétero, né? O Pedro está falando do, do Bernard Tchume, que é um arquiteto, tem um escritório em Nova York que... A gente fala, olha, ele é hétero, mas os projetos dele são muito bichos, né? Então a gente um dia ainda, ainda quer chegar nessa, nessa conversa, assim, sabe? De um, de um repertório visual e de um repertório de projeto que inclusive Aí sim, eu acho que... Poxa, eu, eu, inteiro... eu acho que o que talvez vocês estejam propondo é realmente um estilo, né? Assim como tem, sei lá, mil um a... estilo de arquitetura, um, uh, uh, um estilo bicha de arquitetura. É, no meio acadêmico tem uma rejeição muito grande da palavra de a palavra estilo né tá. não sei se você se você sabe mas no meio acadêmico arquitetura hoje ninguém fala é uma palavra proibida falar de estilo. não isso e, não sai é, é bom até para gente assim. saber a gente, e a gente é quer porque falar de em arte urbana tem estilo eu tô só transpondo é, para arquitetura mas é uma coisa meio proibida falar de estilo hoje e a uhum. gente quer falar de estilo porque a gente não vê problema em falar de estilo então, assim, é... quando... Ah, me perdi, perdi o raciocínio. Mas, enfim, não é um problema para a gente falar de estilo. A gente lê um texto, é um texto muito legal, muito acessível, qualquer pessoa pode achar. É um texto que chama Notas sobre o Camp, da Susan Sontag, né? Ensaísta, se, se colocar, Notas sobre o Camp. Susan Sontag, na internet, apareceu um dos primeiros textos, o texto que ela ficou famosa. E nesse texto da souza ela fala muito sobre a ideia de estilo né? e de como a ironia, o humor, é, a acidez é, das bichas conformam um estilo de vida, sabe? E depois transpõe isso para o espaço, transpõe para as outras artes. É um texto que a gente... Foi um dos primeiros que a gente leu, do grupo de estudos. A gente releu, fez até uma aula pública, mais ou menos um mês, um mês e meio atrás, de novo para esse texto. Então, é um texto que a gente sempre volta. Então, se alguém quiser é, um dia né, ter uma iluminação bicha, assim, né assim, olha, hoje eu quero fazer uma coisa bem bicha. Então, pode ler esse texto do Nota sobre o Camp, da, da Susan Sontag, porque ele fala bastante, assim, é, e, e, colocando, e, e trazendo esse empoderamento que já tinha nesse texto. É um texto de 1964, trazendo um empoderamento de dizer assim, olha aceite ou não as bichas sempre tiveram na vanguarda estética e, e cultural dos lugares assim né ela era uma pessoa que é, também só se revelou lésbica no fim da vida e é, mas durante o começo de carreira muito próxima das bichas encantada com o mundo das bichas por exemplo de São Francisco né ela tava lá na década de 60 e 70, estão encantada com aquela movimentação toda, com a liberdade que depois foi dada na questão dos direitos civis norte-americanos, né? Então, essas coisas estão muito juntas, né? É, digamos, essa essa essa bichice, essa viadagem com é, essa vanguarda cultural, pelo menos norte-americana, daquele período, né? E a gente quer se empoderar disso, assim, a gente quer... Nosso objetivo, assim, é... Eu, eu, ao fazer isso, teve semanas que eu me peguei, assim, lendo um texto bicha, comprando uma roupa de um estilista que era bicha e, e, assim, envolto, assim, completamente envolto nesse universo. E eu disse assim, olha, eu nunca fui tão feliz, assim, sabe? De, de, de verdade, isso ser é, um orgulho de querer ler sobre a arquitetura bicha, querer propor uma arquitetura bicha e, e de fazer é, essa... Be essa bichice é uma bandeira de orgulho, de fato, assim, sabe? Então, nosso objetivo é isso, assim é... Um dia a gente pode, talvez, largar essa identidade As identidades nunca são para sempre Acho que é bem importante falar, né? Que as identidades, elas sempre são temporárias As alianças entre identidades também sempre são temporárias Mas a gente acha que no Brasil, hoje, no Brasil de Bolsonaro Ainda é importante a gente se manifestar como bicha, sabe? Então, e trazer esse debate para a cidade, porque a cidade hoje ela não é democrática. Então, quem quer falar de democracia na cidade Isso é uma grande mentira. Né? As pessoas são mortas por serem pretas, as pessoas são mortas por serem bichas, são mortas por serem trans. Então, não há democracia na cidade coisa nenhuma. Né? E, é... olha, já me nem mas o que, é que eu ia falar? mas era um pouco nesse sentido assim a gente quer se orgulhar disso porque isso é, é se a gente não se orgulhar a gente morre né então o nosso objetivo é esse assim, É cada dia juntar mais essas duas palavras o que não querem que a gente faça que é juntar arquitetura com a palavra bicha é o que nos move todo dia para fazer o grupo assim é isso que move a gente Clévio só tenho a agradecer Obrigado pela, pelo depoimento lindo nesse final aí. É, cara, conta com a gente para o que vocês precisarem assim, de divulgação, tiverem ideias também, a gente pode até ajudar a concretizar algumas coisas que vocês querem fazer. Somos parceiros mesmo, cara, a gente, é, é um canal aberto para arte urbana, a gente entende arquitetura como arte, e a arquitetura bicha tem que ter seu espaço. E se é depender da gente, a gente abre o espaço que vocês precisarem. Tá certo. E é isso. Conte com a gente. Se quiser dar uma última palavra, fica à vontade. E aí a gente encerra. Não, assim, você vai, você vai vendo. Eu vou falando, a gente não fez um roteiro, né? A gente foi falando assim... Mais livre, eu gosto de falar livre. assim Eu acho que muitas vezes a gente toca mais as pessoas quando a gente fala de forma mais livre. Mas o nosso trabalho... Está tudo lá, está tudo lá no Instagram, né? Se vocês entrarem lá, a gente tem um Linktree que tem várias falas, tem as apresentações, né? tem os PowerPoints, tem o trabalho da Fernanda. Tudo que a gente fez está no Linktree. Então, é, sempre que, você, que alguém quiser entender o que é a gente, então, mais do que me ouvir falar, também tem o Fred falando em outras, em outras oportunidades, tem a Fernanda falando, é, né? para não ser só essa figura... É, é pública é minha, né? Então vão lá no Linktree, arquitetura é bicha, e aí tem um monte de coisa, tem textos, a gente também tem publicado os textos, os textos do arquiteto estão todos lá. Então assim, eu acho que para conhecer a gente é entrar lá no Linktree e dar uma e dar uma olhada, porque aí é mais organizadinho, é mais, digamos até mais acadêmico assim, né? A, a, as apresentações que a gente faz lá tá mas agradeço demais é... acho que fica gravado depois as pessoas também fica vão... fica fica vão fica é, ele, ele fica aqui depois eu te mando o link tá mas ele fica aqui depois a gente joga no Facebook no YouTube e vira um podcast também aí você pode espalhar nas redes aí também ah, fica à tá bom é a gente não sabe fazer podcast até pensou em fazer ser um plano mas eu por exemplo sou tecnologicamente bem atrasado assim mas, mas é um... Pede ajuda que a gente te ajuda aqui. Não tem tá. problema, não. Então tá. Clevel, brigadão mesmo, cara. Foi ótima conversa. É, depois eu chamo você no WhatsApp é, trocar umas ideias para além aqui do, do, do Instagram. Tá bom, mas é isso, cara. Conte com a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês todos aí. E tá bom, é isso. Sucesso sempre. Tá bom. Obrigado. Bem. Obrigado a quem assistiu. Obrigado ao Beijão, tchau, tchau. Tchau.